Olá, eu sou o Renato Veras, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e também sou o editor da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Para mim é um orgulho um prazer muito grande ter essa revista né, há mais de 20 anos, uma área absolutamente importante nos dias atuais. A transição epidemiológica e a transição demográfica mostram né, que cada vez mais iremos viver mais anos. Chegar aos 80, 90, e 100 anos será algo absolutamente normal e para tal precisamos nos cuidar, precisamos ter umas ações de saúde no campo geriátrico e gerontológico da mais alta qualidade e mais ainda temos que ter modelos assistenciais que sejam eficientes, que sejam resolutivos e de custos suportáveis pela sociedade. Hoje em dia, sabemos que custa muito caro e apenas um segmento da população pode se beneficiar dos grandes, das grandes conquistas que nós alcançamos nos últimos anos. Nós estamos vivendo um momento da pandemia, do Covid, e aprendemos nessa, nesse caos sanitário como o mundo vive que a prevenção, a promoção da saúde, as ações de cuidados coletivos são fundamentais. E essa revista, ela tem essa característica. É uma revista da área médica, da área da saúde, mas com grande foco né, na saúde coletiva, nas questões sociais, nas questões aonde né, os vários setores de conhecimento fazem parte e pode ajudar para esse sucesso. A revista, ela tem sido muito bem é, é, é apreciada pela, pela comunidade científica por esse fato, por ser uma revista que não se concentra apenas na patologia e nas doenças, mas sim nas soluções, na coordenação de cuidado, na coordenação necessária para o enfrentamento das patologias que acometem uma pessoa de mais idade. Diabetes, hipertensão, DPOC, são doenças comuns quando você chega a essa fase pós dos 60, 70 anos. No entanto, viver mais e viver melhor é a nossa proposta e para tal você tem que ter programas preventivos, programas de promoção de saúde, uma coordenação de cuidados, um monitoramento muito intenso. E Esse é o passo né, que a revista quer dar, sair apenas do campo das, da patologia e entrar uma forma mais ampla né, nesse cuidado integral. A revista tem sido muito bem sucedida. Os pesquisadores né, têm nos procurado têm cada vez mais e o número de artigos submetidos para a revista só amplia. É um orgulho muito grande estar à frente de uma revista indexada, de qualidade, dentro de uma universidade pública de muita importância e, mais do que isso, respondendo né, ao que é de mais contemporâneo e mais adequado para uma vida melhor para a população, população mundial. Todos nós sabemos que iremos viver muito mais que as nossas gerações passadas. É esta a contribuição da Revista Brasileira de Geriatria e ontologia. Eu fico muito orgulhoso de estar à frente né, desse projeto bem sucedido e muito bem avaliado pela comunidade científica brasileira. Até a próxima.